Não precisa, deputado que para encaminhar ao contrário. Senhor presidente, criar novas comissões não valoriza o tema dessas comissões. Pelo contrário, obriga o tema a passar por mais comissões. Obriga o trâmite legislativo a ser mais burocrático. E mais do que isso, quando um projeto de lei precisa passar por mais de quatro comissões temáticas, a partir da aprovação desse projeto de resolução vai ser necessária a criação de uma comissão especial. Ou seja, quantas comissões especiais a gente já não tem esperando para criar porque o projeto tem mais de três comissões temáticas? Não tem nem plenário para as comissões especiais. Não vai ter plenário para as comissões permanentes. Isso burocratiza o processo legislativo. O que a gente está fazendo aqui é meramente criação de novos cargos. Novos cargos de presidente, novos cargos, funções de confiança para o secretário executivo, novos cargos comissionados para a presidência da comissão. Mas, de fato, isso atrapalha a tramitação das matérias. Vai ter que passar por mais comissões. Quanto mais comissões a casa tem, menos poder de aprovação as comissões têm. Veja o parlamento, os parlamentos europeus, parlamento dos Estados Unidos, quantas leis são aprovadas pelas comissões, muito mais do que no plenário. Aqui nós concentramos no plenário. Nós concentramos o poder no presidente da Câmara dos Deputados e o presidente das comissões e os membros das comissões têm o poder de legislar esvaziado. E quanto maior o número de comissões, mais vazio é esse poder de legislar. Mais vazio é esse poder de legislar. Tem comissão que hoje só analisa requerimento, não analisa projeto de lei. Imagina com o esvaziamento de poder de mais comissões. É um tiro no pé. E aqui eu quero ab abrir um diálogo com as esquerdas. Eu quero abrir um diálogo com os petistas e com os psolistas que estão defendendo a criação de novas comissões, de novos cargos. Isso vai atrapalhar a tramitação dos projetos de lei de todos os deputados. Vai ter de passar por mais comissões. E aí, se tiver parecer contrário de uma comissão, diz o nosso regimento, vai ter que ir para plenário. Ou seja... Vai passar por quatro comissões, quatro comissões, se uma der o parecer pela rejeição, vai ter que vir para o plenário. Vai burocratizar a aprovação de legislação. O parlamento que já é acusado de produzir pouco, o parlamento que já é acusado de legislar pouco, vai legislar ainda menos. Vai tornar o processo ainda mais moroso e mais burocrático, ao contrário da direção de países envolvidos que empoderam as comissões temáticas, porque são deputados mais especializados na matéria. Infelizmente, o que a gente está fazendo aqui é só criar mais cargo. Obrigado, presidente. O capeta já ofereceu seus serviços para você em algum momento?